Olá! Para registrar os gastos com treinamento, você clica em Edit Workforce. Coloque a quantia desejada e clique em Save. Bom, é isso e obrigado!